E galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V que hoje galera, eu vou trazer pra vocês aqui, esse parkour no espaço, mano Olha ali o... o, o... eita, o que tá acontecendo ali? <risos> Olha só, ali é o mapa do GTA, ó. a gente tá na galáxia, mala, na via láctea E... Mano, eu hoje eu entrei no, no, no sitezinho lá e vi que os caras deram uma turbinada na Trace. Ó, eu tô com a Trace aqui, ó, a filha do Michael, e deram uma turbinada nela, mano. Que eu falei: não, eu vou ter que juntar o parkour no espaço e a nova Trace para vocês. Vamos tentar aqui então. Me segue no Instagram, tá aí na descrição, beleza. Se ainda não me segue. E vamos ver como é que é esse parkour aqui, galera. Me faz... Olha, da Adidas? Ah, eles meteram um Adidas fake no GTA? Ó, oh, ó. Oh, isso aqui, o truque da, da, da pistola. Tô com a pistola que é o, é o truque na época que eu fazia os parkour na... No GTA. É... Online, né? Então... Olha. É que, mano, eu não posso colocar o quê. Aos outros modelitos De roupa, porque senão dá ruim Mas tá, tá aí, tá aí, vamos tentar fazer esse parkour aqui Galera, ó, sempre esse esqueminha aqui Da pistola, ó, aqui já chega, tem que dar um pulo Ah, mano cara Vou estabelecer um checkpoint aqui, ó Cada etapa vai ser um checkpoint não a gente pode demorar muito Porque se você joga no online, né Sabe que tem checkpoint E aqui não tem, mano Ó, ó, mas esse é o esquema, ó A pistola... Ai, que isso, mulher? Caraca, que bicha doida, maluco Vai Ó, pra não, o boneco não disparar Esse é o esquema, Ixi, tá dando uns tremeliga ali Mas ali ela... Ela, ela, ela... <risos> ela pulou direto Ah, mano, aqui é bugado, velho Ela pula ali no vão Então vamos voltar dali Vamos voltar daqui, ó, pra ver se... Ó Ah lá, eu não pulo, ó, tá vendo? Tá meio bugado isso aqui, mano. Vamos ver se vai, vai, vai direto. Olha ah lá, não vai, não vai. Aqui tá bugado. Vamos, vamos daqui, ó, porque o boneco não tá pulando e não tem como passar, velho. Hum, ai, meu Deus do céu. Vamos lá, tamo indo, tamo indo. Arcozinho da Trace, da nova Trace. Trace revigorada. Né? No espaço, irmão. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, essa imagem é muito louca, mano. O espaço lá embaixo, olha ali quase caiu, mano. O que foi isso? Mas o esquema é isso aí, galera. Quer fazer parkour? É só pegar uma pistolita na mão. E aí o boneco ele vai andando na calma, mano. Ele não tem aquele perigo de disparar, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, que vai ser de boa passar também, que eu conheço do online. Eu conheço do online, mano. Ah, mas eu espero que não tenha aqueles pra pular, velho. Meu Deus, pra pular é tenso, cara. Tem que pular. Ó, sempre no esqueminha. Aqui vai ter que pular, vamos lá. Pula c... Meu Deus, quase me matou do coração, velho. Caraca, porque eu apertei o espaço pra pular, mano, ela não pulou e ela foi indo... E... Foi... Vamos lá, voltar aqui do caminhão Porque você tá ligado, né, velho Bagulho louco aqui Se eu pudesse fazer tudo, mano Nossa, ia demorar muito, cara Sério mesmo tem cair, ainda mais naquela parte lá Que o boneco tá pulando direto Tá passando reto Vai, vai, vai Nossa, mano Eu lembro que essas partes aqui, mano No, no GTA Online, mano De moto Gostava muito de fazer essas corridas, velho. Mas sempre o esqueminha é ir mirando. Não, não. Não gira, não. Vou soltar, senão ela gira. Vamos lá, mais uma vez mirando. Aqui parece ser tranquilo. Sofazinho. Vamos aqui por cima do sofá. Ai, meu Deus do céu. Cama, ó. Caraca, esse parque tem cama tem tudo, velho. Vamos lá, sofazinho de novo. Banheira. Caraca, velho, e agora? E agora, e agora, e agora? Eu tinha que ter feito ali por cima, né, mano? Mas se eu pular ali, ó. Aí. Sabia? Sobe. Ai, não me mata do coração, meu Deus do céu. Tamo... Tá bem alto aqui. Vai, vai, vai, Trace, vai, Trace, vai, Trace, vai, Trace. Caraca, a gente vai chegar, velho. Não é tão longo, né? Não é tão longo Ih, isso aqui é troll, quer ver? Pula Se eu passasse ali eu ia cair, mano, certeza esse saco de lixo aqui, tem o que dentro? Tem nada? que era trollagem também Vamos lá, vamos por cima aqui do sofá Porque a gente já vai dar Em cima aqui dessa... Olha, saco de lixo, velho Ih, tá fedendo Meu Deus, passa Ai, ai, ai, ai, ai, ai Não Não Bom, meu checkpoint tá meio roubado aqui, mas Tudo bem, dessa vez eu vou ter um pouquinho mais pra trás Aqui dá, tá, tá dando um enrosco, mano Olha lá Caraca, velho Tem uns bugs loucos ali, Pera aí Tem uma moto, mano Aê Vai, três vai, três vai, três Meu Deus, o que que é isso, cara então, o que, que é isso, mano? Vou um pouquinho pra trás aqui pra não passar muito. Aê! Vamos chegar no final! Nosso caminhão de lixo ali. Vai, vai, que dá pra andar. Sem correr, sem se desesperar. Aí, subiu nos pneus. Olha! Ah, ah! Voltando dos pneus. Vamos. Ali é muito fino. É muito fino isso aqui, cara. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, vai. Ó, aqui a gente tem que dar uma viradinha. Viradinha, viradinha. Acho que foi aquela bicicleta que me trollou da outra vez. Aê, caramba. Bora, É. Conseguimos fazer o parco no espaço, mano. Olha isso aqui, mano. Cara, eu não vou, ne eu, eu não vou nem testar aqui quanto tempo que a gente vai demorar para cair, porque vai demorar muito. Então, galera, está aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova Trace. Caraca, moleque, tá gigante, velho. Ela tá gigantesca, meu irmão. <risos> Bom, se gostou, deixa o seu like, compartilha. E se quiser mais vídeos assim, de parkour, é só você comentar aí embaixo e se inscrever no canal. Tamo junto, valeu. Fui!